Olá, tudo bem com você? Na aula de hoje, a gente vai falar sobre os tempos verbais. Com os tempos verbais, que conseguimos identificar o momento do fato que está sendo narrado, ou seja, se este fato está no passado, no presente ou no futuro. Como por exemplo, a frase "Eu viajei para outro país no ano passado" ou como por exemplo, a frase "Eu viajo toda semana". Ou, ainda, com a frase eu viajarei para outro país no próximo ano, que, por conta da forma verbal viajarei, é uma frase que está no futuro. Bom, antes de darmos atenção aos exemplos deste vídeo, vamos identificar em uma tabela os diferentes tipos de tempos verbais. Bom, como vimos logo no começo do vídeo, temos o presente, o passado, que pode ser reconhecido como pretérito, e o futuro. Porém, além disso, dependendo da frase, dependendo do sentido que queremos dar a ela, precisamos utilizar variações de algumas dessas conjugações. Como, por exemplo, no caso do pretérito, nós temos o pretérito imperfeito, o perfeito e o mais-que-perfeito. Já no caso do futuro, temos o futuro do presente e o futuro do pretérito, ou seja, o futuro do passado. Vamos ver, então, alguns exemplos para que consigamos compreender melhor como funciona o presente, o pretérito e suas diferenciações, e o futuro. Bom, o presente, como já vimos neste vídeo, é aquele tempo verbal que utilizamos quando queremos expressar algo que está acontecendo agora ou indicar uma rotina. Ele surge em frases como Minha avó vai ao supermercado toda semana. Nesta frase, nós temos um verbo flexionado no presente do singular da terceira pessoa. Isso porque, com a forma verbal vai, a frase está expressando algum acontecimento do momento presente. Já no segundo exemplo, temos uma frase com um verbo flexionado também no presente. Todos os dias, eu como banana com aveia no café da manhã. O verbo comer está aqui sendo flexionado também no presente. Isso porque estamos tratando, não de algo que está acontecendo agora, mas sim de algo que, sempre que o momento narrado chega, acontece no presente. Ou seja, sempre que chega no café da manhã, eu como banana com aveia. Caso esta palavra estivesse flexionada no passado, por exemplo, no pretérito, ela poderia aparecer desta forma, comia. E, desta forma, eu estaria dizendo que não como mais banana com aveia no café da manhã, mas que comia no passado. Entendeu? Bom, já o pretérito é um pouco diferente do presente isso porque ele trata não do que está acontecendo agora, mas sim do que já aconteceu. As frases com verbos no pretérito servem para indicar algo do passado. E, além disso, é importante que a gente saiba, antes de entrar nos exemplos do pretérito, que ele possui algumas variações, como, por exemplo, o pretérito perfeito, imperfeito e o mais que perfeito. Quando a gente vai falar de algo que aconteceu, a gente pode muito bem falar algo que, na verdade, poderia ter acontecido. No primeiro exemplo, nós temos a seguinte frase: Eu fazia patinação artística quando era criança. Bom, neste caso, temos uma frase do pretérito imperfeito. O verbo fazia está aqui no passado, ou seja, no pretérito. E eu sei que ele está no pretérito imperfeito por conta da sua conjugação. Eu fazia patinação artística quando era criança. O pretérito imperfeito é fácil de ser distinguido porque ele fala de um passado, e de um passado aparentemente distante, como se a gente estivesse lembrando de algo que acontecia há muito tempo. Já a frase, eu comprei esta blusa na semana passada, é uma frase que possui o verbo comprar no pretérito perfeito, se tornando, então, comprei. É como se o perfeito nos mostrasse algo que aconteceu e o imperfeito descrevesse rotinas do passado, ações com certa duração no passado ou ainda lembranças. No terceiro exemplo, temos a seguinte frase, quando notei, a água já transbordara da banheira. A palavra transbordara, do verbo transbordar, está surgindo aqui no pretérito mais que perfeito. O verbo flexionado no pretérito mais que perfeito se refere a algo que aconteceu antes mesmo de uma outra ação passada, como no caso dessa frase, em que lemos quando notei, a água já transbordara da banheira, ou seja, quando notei, no pretérito perfeito, a água já transbordara, no pretérito mais que perfeito, da banheira. É como se eu estivesse narrando um passado do próprio passado, compreendeu? Bom, o futuro é um outro tempo verbal ao qual estamos acostumados. Com verbos no futuro, conseguimos expressar aquilo que vai ou que pode acontecer. Além disso, como no pretérito, o tempo verbal futuro tem também algumas variações, como o futuro do presente ou o futuro do passado, no caso, do pretérito. Bom, no primeiro exemplo, temos o trecho Caminharemos 40 quilômetros no percurso de amanhã. O verbo caminharemos, que vem da palavra caminhar, está aqui flexionado no futuro do presente. Isso porque está tratando de algo que poderá ocorrer no futuro. No caso, amanhã, uma ação diretamente posterior ao momento presente. Já no segundo exemplo, nós temos o trecho. Eu tocaria guitarra num conjunto se tivesse essa oportunidade. A palavra tocaria, do verbo tocar, é o que nos mostra, nesta frase, que temos um futuro do pretérito inserido. Isso porque ela nos remete a algo que poderia ter acontecido após uma situação passada. Percebe? É como se houvesse uma condição do passado que garantisse uma ação no futuro. Bom, nesse vídeo, nós vimos os tempos verbais. São muitas as possibilidades de flexionarmos os verbos. A única forma de compreendermos muito bem essas conjugações verbais é estudando a nossa língua portuguesa, e, principalmente, lendo e escrevendo com frequência. A gente se encontra, então, no próximo vídeo, tudo bem? Até lá e bons estudos!